O Brasil consome o dobro de trigo do que produz. Nesta safra serão 6,3 milhões de toneladas produzidas e consumo de mais de 12 milhões de toneladas. O que falta vem de fora, mas e se outras áreas resolvessem plantar? Foi o que fez o produtor Alexandre Salles, do Ceará. O plantio ocorreu em Limoeiro do Norte, grande produtor de melão. Em 1,6 hectares foram colhidas quase 9 toneladas, produtividade acima da média da região sul. O ciclo também ficou mais curto e fechou em 75 dias, cerca da metade do tempo. A gente praticamente não teve nenhuma doença. É, até aqui ela, o, o plantio ela foi super bem. É, tivemos algumas pragas. Eu diria que a maior dificuldade talvez foi de encontrar produtos apropriados por trigo, né? Nós tivemos tudo que buscar de longe, porque não tinha nada, né? Para poder correr, poder fazer o suprimento da, da, da, na, da, na hora das pragas, né? Então isso tudo foi, que, é, foi a maior dificuldade. Além do Ceará, que plantou trigo pela primeira vez, outras regiões despontam com potencial para o cereal. É o caso do Cerrado que envolve estados como Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, e teria disponibilidade para plantar pelo menos 2 milhões de hectares, 20 vezes a mais do que planta hoje. O recorde de produção nacional de trigo foi batido em Goiás, com mais de 8,5 kg por hectare. Na região, a cooperativa agropecuária da região do Distrito Federal, a COPA-DF, comemora a qualidade e os bons resultados tanto em irrigado quanto sequeiro os níveis de produtividade foram muito bons tem produtor que conseguiu colher em torno de 3.700, 6.800 kg por hectare e com qualidade muito boa a colheita foi em julho, agosto e a qualidade foi igual ao do trigo irrigado portanto os produtores conseguiram é, obter bons preços em função dessa qualidade. Para ter sucesso nessas regiões é preciso que as cultivares sejam adaptadas ao local e que tenham um valor comercial para o moageiro. Nessas áreas é, de trigo irrigado o, a, a, a, o, a, o trigo tem uma opção muito boa porque ele forma um, um sistema de rotação espetacular com culturas como tomate, batata, alho, é, próprio milho-semente. Então, Uh, para o irrigado, o trigo se encaixa muito bem. E uh, para as áreas de sequeiro, como ele tem uma tolerância maior à seca do que o um milho, também ele tem tido uma, uma, uma excelente aceitação. Então, com isso, a gente tem uma área vasta no cerrado, né para ser explorada com trigo. O pesquisador alerta para a necessidade de seleção genética de plantas, que melhorem o desempenho na lavoura. Para a região... Uh, fria, então centro-sul. A giberela é outro grande desafio, porque a giberela termina causando a questão das micotoxinas e isso também traz, prejudica a qualidade do produto para a indústria, né? então é outro trabalho que nós temos muito forte para a região sul. Para a região centro-oeste, nosso grande desafio, e quando eu digo agora centro-oeste, é centro-oeste e até mesmo para o nordeste, né? o nosso grande desafio é a questão de seca e calor, né? cultivares adaptados para seca e calor, e também com cultivares que apresentem resistência ou até mesmo tolerância à brusone. O Ceará é o segundo maior importador de trigo do país, mas já tem moinhos locais de olho no cereal. Na próxima safra, a ideia é chegar a 100 hectares no estado. Eu tive a oportunidade de conversar com vários produtores e os caras falavam: olha, o trigo me traz, o fato de eu plantar trigo, ele me traz uma produtividade maior na minha próxima safra de soja, que eu chego a crescer quase 10% a mais em produtividade. Então, o trigo tem casado muito bem com a soja, o trigo tem casado maravilhosamente bem com o algodão. Isso tudo, se o produtor começar a realmente se aprofundar e ver que realmente o benefício dessa cultura junto com outras traz em termos de produtividade é espetacular.